Mas o quê? Ele nada. Oh meu Deus! O jogo! Ó, oh, mas Aí você vai, aí você vai marcar hein! Aqui eu sei como é tio! Dentro da água aqui quem que manda sou eu. Eu bato. É só o tio. Pois é, já de cara já estamos trancados. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. Como é que é o negócio? Rapaziada, tá rolando uma casinha aqui, hein. Ó. Oh. Rapaziada, era, era bom checar o perímetro, né? Mas... lá e Beleza, ó, ó. Checando o perímetro. Cortadinho na mão. Oh, meu Deus, e aí? Onde? Peraí, tiozinho. Rapaziada, pula o muro aí. Pula o muro, Sebasti. Rapaziada, vou dar volta aqui, que estamos presos. Pela ódio. Como que sai desse negócio? Não sei de nada. Beleza. Rapaziada, tá rolando um, um churrasquinho ali. Antes de mais nada, ó, ó. Vamos checar o perímetro aqui, que é aqui dentro, com certeza. Ô oh, meu Deus, e aí? Como é que é o negócio? É a porta, né? Ah, Rapaziada, e aí? Don't you fret Doc no don't Valerio it's me the good doctor is here this is my brother Valerio let's this original doctor. peel away okay you'll expose everythingada hey, what are you doing hey. Anyway. Rapaziada, é o seu barriga. <risos> Ô meu deus, nossa, ele quer morder eu já dentro do meu olho. Rapaziada, escopeta nele, ó. O que tá sem, sem munição? Escopeta? Pega a outra escopeta então, vem. Ó, o doutorzinho de que ele tá ali, ó. Macho pra caramba, hein, tio. Chega aí, tiozinho, vou trocar ideia. Vem que eu tô com a escopeta mirando dentro do seu olho. Vai cobrar o aluguel. Rapaziada, tá procurando, hein? Ô Loki, Ô, meu. aí sim, hein, tio. Paga a luz, ó. Aí eu curto, hein, tio. Ó! Oh! Ô, oh, ação perfeita! Rapaziada, se eu barriga eu venho cobrar aluguel. Eu... O quê? Como é que é o negócio? E aí? São memórias do que estava acontecendo com o Sr. Barriga, hein? Vamos ficar esperto, hein? Altamente contaminoso. Vamos ficar esperto. Beleza, vamos examinar aqui o que contém. Ó, chaves dentro do cara. Rapaziada, rapaziada, tem uma chave dentro de Manola ali, hein? Vamos ter que checar isso melhor. Antes de mais nada, lavar a mãozinha, tio. Antes de qualquer cirurgia, tem que lavar a mãozinha. Beleza, rapaziada. Tá rolando um fígado aqui no pratinho. Vamos pegar a chave desse Manolo aqui. Beleza, fazer a cirurgia aqui. É com ca é o caverninha mesmo. Beleza, vamos, vamos achar o local da chave. Rapaziada, se eu não me engano. Vamos, vamos ver simplesmente a instrução perfeita aqui, porque o caverninha não curte estragar. Os corpos alheios, hein? Beleza. Tá localizado mais ou menos no meio, um pouquinho na diagonal pra cima, direitística. Ah. É o que o caverninha vai fazer. Tranquilo, ó. No meio, diagonal pra cima. Aperta F, ó, oh, meu Deus. É... Aí o caverninha é perito, tio, ó. Ó. Tipo, o cara abriu o cara inteiro, tio. Pra que a gente fez esse curso todo? <risos> pegamos, pegamos, hein Nossa senhora, hein, tio <risos> Rapaziada, pelo amor de Deus, hein, vamos sair dessa casa aqui, não, não tá muito engraçado Tranquilo Se inscreve aí, tio Rapaziada, vou, vamos, ó, ó, ó Pegar o cortadinho Picar aqui, ó, oh, ó oh. Oh, meu Deus, a granada. Agora sim, essa granada é uma relíquia de quase 100 anos atrás. Como veio parar aqui, não se sabe. Rapaziada, o que que acontece? O Chuck Norris simplesmente estava gravando Braddock 2, simplesmente na época que esse game estava em produção. O que que acontece? Ele passou ali e deixou umas grandinhas pra nós. É verdade. Beleza, rapaziada, nesse mesmo sentimento amoroso, vamos continuar nosso gameplay. Oh meu Deus, pera aí, tio, pera. Eu... Veio de lá fora, eu sei, Sim. eu sei. Tranquilo, vamos agir, mas não tão rápido, porque, ó, <risos> o oh, um investigador investiga bem. Demorou, é nós. Não, tio, pera aí, tio, pera aí, o cabernet tem que pesquisar a casinha. <risos> oh, oh. É a verdade. Ó, ó. Mas acho que não tem, tem mesmo não, hein, espilantra? Tem. Claro que oh, tem, e aí? tem Tem um truta aqui, hein Ó oh. vamos pegar ele por trás, vou largar esse lock oh, Peraí, peraí, peraí, peraí Ó oh. Mais ou menos assim, hein Se ele der tá um líquido verde pra conta nossa, já tá de boa Ô oh, meu Deus, o é chato mesmo, hein Ó, vai ser líquido verde aqui em cima Na mesma Pode Mais 300 de líquido verde, tá vendo? Ia ficar pra trás Tranquilo, bico da porta Agora sim Peraí, tem mais cômodo pra verificar aqui, tio. Ó, ó, ó. Dois palitex de Fosforex. VAP. Essa porta aqui simplesmente vai sair lá fora. O cabernet tá ligado, ó. Tem um balcãozinho aqui, hein? Uma escadinha aqui da lá fora. É sim. Beleza, tiozinho, se você não se importa, se eu vou olhar outro cômodo ali, com certeza vai ter munição escopretal aqui por aqui, tio. Ó, ó. Caixinha do amor. então Ó, ó, líquido verde, tio O cabelo tá falando, tio Vamos ficar esperto, hein Vamos ficar esperto Ó, ó Tem mais oh meu Deus Cajado mágico Mais um Garrafinha do amor oh meu Tá lotado de itens Graças a Deus Mas, se o sair fora Ele ia perder tudo isso E esse game É hardcoreista Ou seja Contemple-o Beleza? Tranquilo, rapaziada Vamos nesse lá E continuar a busca Ao nosso garotinho Sagrado Beleza, rapaziada. Parece que tá rolando um Um churrasco aqui. Ó, oh, ó. Oh. Beleza. Rapaziada. Peraí, tio. Peraí, pera tio. Rapaziada, não deu muito tempo, não, hein? Rapaziada, você viu a perninha dele? Ó, oh, mãozinha e tudo mais. Não vi. O que que acontece? Foi uma boa ação aumentar o poder de dano da Arminha, você viu com um tiro na cabeça agora, já, dá, já causa uma explosão amorosa, tio. Oh. É, o Caverninha precisava. Pois é, não deu muito certo o molequinho ali, mas me parece que não tinha como salvar ele não, hein. Não sei. É mesmo. <risos> Tranquilo. Vamos continuar a busca, a busca do Leslie aí. Don't like it, Essa parte aqui, ó, ó, ó, contém, contém. Diário de Sebastião Castelhanos, fevereiro de 2005. Quase matam a Mayra. Esta tarde, um suspeito que estávamos perseguindo a atingiu. Ele teve sorte que eu estava ali. Ficará bem, mas vê-la sangrar dessa forma e pensar que poderia perdê-la sem lhe dizer o que sinto por ela. Foi insuportável, rapaziada. Dizer o que sinto por ela. Rapaziada, tá rolando uma química aí entre o, o Sebastian Castereiros. O que que acontece? Beleza. Foi insuportável. Acredito que... Ela sinta o mesmo, não podemos negar que entre nós há algo, rapaziada. Tá rolando um amorzinho. sei que isso é contra o regulamento, mas preciso lhe falar dos meus sentimentos. Só espero não passar por um constrangimento, rapaziada. Pode acontecer também, hein, detetive. Vamos ficar esperto. Tranquilo, bica, pega o gelzinho, dois mil. Rapaziada, não, não é hora de voltar à casinha, porque não temos nada suficiente para aumentar. Esse mesmo o pensamento saindo e prosseguindo a batalha. Rapaziada, essa parte aqui é bem confusa, rapaziada. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Ó, a casinha a gente veio. O cara estava sendo queimado por ali. Verdade. Tá rolando umas coisinhas aqui, hein? Onde é que tava aquilo? Não tô lembrado não. Pegar. Beleza, pegamos um cortadinho. Tá rolando um bacon. Ah, isso eu curto. <risos> Será que por aqui no meio tem alguma coisa? Tem que ser por aqui, dentro desse celeiro mágico, hein? Pois é, está prestes a chover. Rolando umas a pendurada. Tuspensa. Ó, ó, ó. Tem um lado secreto aqui, hein? Cabaninha. Rapaziada, já pegamos um arpão mágico. Um... Oh, meu Deus. Flecha arpão. Um arpão poderoso para a besta da agonia que irá empalar os inimigos. O que, que acontece? Nunca nem sei o que é empalar. Mas tranquilo. Alguma coisa com ferralos. Beleza. Rapaziada. Me parece que aqui é um, uma estradinha, hein? Oh, meu Deus. Acabou, hein? Tem uma árvore aqui. Nada mais do que isso. Olha, achamos os itens secretos. Está começando a aparecer aqui, vai chover. É bom a gente sair fora daqui, hein. Tô indo dar uma cagadinha. We must find my patience, Leslie. Rapaziada, onde é que tá esse Leslie, tio? No céu, cara. Eu já dei uma volta por trás da casa. Nada. <risos> Doutorzinho, vem, vem, vem, vem, comigo. Ó, tem uma portinha ali, é aquela ali, ó. Acertou, miserável. <risos> Vamos subir ali. Tiozinho, corre! <risos> Beleza, já subimos. Tem que ser aqui essa portinha? Será que é a mesma casinha que a gente teve? Vou, vamos ver, vamos simplesmente ver. Tipo. Rapaziada, é, o, cabine... o cabineiro tá tentando abrir uma porta que não é porta, tio. Vamos ficar esperto, hein. Beleza, aqui dentro contém munições. Vap. Rapaziada, é um é local novo, hein. Ó, oh, tem muitos itens. O Cabernet não vem aqui. Ó, oh, ó, oh, tá aqui, tio. Beleza, ele tá lá embaixo. Antes de descer, já de cara, simplesmente vamos, vamos olhar aqui o local, tio. Ó, oh, garrafinha do amor. Munição que não cabe mais no pente Vamos ver. Beleza, tá de boa, tá de boa. Tô preparado. Já. Preparado psicologicamente e mentalmente com amor. Beleza, o tá aqui embaixo. Ó, ó, ó, ó. Já tá contendo um. Vamos ficar esperto, hein? Olha a janelinha primeiro. Vamos pegar esse lock, hein? Vamos parar de fugir, tio. Tranquilo. Rapaziada, sala do amor, hein? Ó, já não cabe mais munição. Temos que aumentar o pente dessa arminha, que tá rolando mais munição. Mas não temos suficiente pra armazenar, hein? O que que é isso? Acha a Wait, Rapaziada, vem think something's coming. O que? Pera aí, Joe. <fum> Rapaziada, ele sentiu o que, hein? Escopeta na mão. Ou mesmo, escobertando que... a emoção nenhuma. Beleza. Rapaziada, deixa eu pegar o pro verde aqui. Se você não se importa, tiozinho, antes de mais nada, hein? Hum. O que? Ele já tá dentro! Ah! Como assim, tio? Como assim, tio? Hum. Ah, ah, ah, ah, ah, que, que amizade é essa, tio? Falta Estilo. de respeito? Pera aí, cadê? Cadê esse logo? Oh! O que é invisível? Como assim, tio? Hum. <risos> Oh, meu Deus, e aí? Aí você vai marcar? E aí? Como vou matar esse Loki? Oh, meu Deus! Rapaziada, e aí? O <risos> oh, <meu Deus. risos> é invisível! Deve ser visível o nome. Stay right here. Bica ele, bica. Isso! Rapaziada, é bico de ô oh, meu Deus, é, é... é? Mano a mano. Ó, oh, será que vai é ser trouxa aqui? Vaza! Rapaziada! O quê? Rapaziada, o cara invisível, tio. E aí? Oxente. Oh, Is it over? Are you ah, still out, you... out there? O meu Deus do céu, peraí. Pega esse vivo verde, pelo amor de Deus. Taca, fogo, querosene, álcool e fogos de artifício nesse loco, pelo amor de Deus, não quero vê-lo nunca mais. O que, que acontece? Is it oh. dead? seringa obrigatória. Bom, dá sobre esse tiozinho, para isso is a é Mas é um cara invisível ou não tem nada, nem vestígios. Beleza, mais munição. Tem uma portinha aqui, antes de sair fora, é a portinha, ó, oh, ó, oh, sabia, tinha uma gavetinha com o líquido verde altamente no meu olho. Beleza, 4.200 de líquido verde, pode ser que podemos equipar água ali, hein? Tranquilo. The stairs estão gone. Nós must estar, coletivamente, perdendo nossas minds. Perdendo nossas minds? Losing our minds Losing Oh meu Deus no. Ah Eu sabia Ruvik It is You Who the hell are you No escopreta Rapaziada, <risos> Rapaziada. Você Sebastian é do mal, a... viu? Doctor Leslie! ISHI! Rapaziada, os caras sumiram! Fuck! Oh meu Deus! Co Ixi! Rapaziada! Abre a porta! Oh meu, Abre a porta! Porque... Oi, oh, oi! É, é. Sangue! Rapaziada, não tô, cur... uh, uh, Rapaziada, tô curtindo nada disso, hein? Vai tomar no caneco. O going on here? Rapaziada, piscina de sangue, parte 2. O que, que acontece? A coisa boa é que o Dr. Loki já não tá mais junto. É um cara chato, viu? Pelo amor de Deus. Beleza. Jogo <risos> <risos> maldito! Tô bem, calma. Rapaziada, ó, seringa, tipo, era a última que tinha. Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, não corre, tio, não corre, caverninha. A opção de correr nesse jogo é mesmo que ferrá-lo. Ó, tem uma portinha ali, hein. Itens. Beleza, peraí. Tá, tá, tá meio atrativo o negócio aqui. Ô, oh, meu Deus, não corre não, caverninha. Cê, li, liga a luz, pelo amor de Deus. Beleza. Ó, bica. Ó, granada. Beleza. Ó, vai ter treta aqui, ó, ó. E aí? Como é que é o negócio? Nunca nem vi que dia foi isso. Rapaziada, caiu um corpinho ali. Será que eu tenho que derrubar mais Loki? Vai lá e vê! Vamos ver. O que? Rapaziada, achei uma, uma. Uma estátua mágica. Você viu? Olha, tem uma estátua por aqui hein? Altamente importante Para o nosso gameplay Vamos achar que tá por aqui, tio, cai desse lado Ó, tem um Arponix aqui Ô tiozinho, fica aí em cima, pelo amor de Deus Ó, tá cheio, não cabe mais Olha, a estátua Caiu aqui em cima mesmo Ó, quebra ela, tio Ó, mágica Chavinha altamente secreta, hein? No bolso cavernal. Beleza, rapaziada. Tem. Ah. Au. Rapaziada, tem que ficar esperto, hein? Joga pilantra. Tipo, pilantra. Você morre e nem percebe nesse game aqui. Beleza. Ó, oh, flecha elétrica. Finalmente. Uma seta para a besta de agonia que irá imobilizar inimigos através de um choque elétrico. Ela pode ser colocada em pisos e paredes. E até mesmo em inimigos. O que, que acontece, curto? Beleza. Continuando nossa história amorística. Vamos subir em terra firme. Ó, tá rolando uma bombinha ali. É verdade. Rolando uma escadinha aqui e uma bomba ali. Rapaziada, o Cavendier não curte essas bombas, tio. É altamente pilantra desarmar isso, hein. Oh! Rapaziada, acho que eu não vou arriscar mais não, viu? Meu Deus, tá, tá, tá arriscando muito ruim aqui. Beleza, o que que acontece? Ó, oh, tem como subir aqui. Vamos subir antes de mais nada. Subir e verificar um perímetro acima de nós mesmos, hein? Tá rolando uns, uns negócios de fogo aqui. Como é que é o negócio? Ó, oh, chutar. Ô oh, tiozinho, peraí, peraí. Chuta. Não, não, não. Vamos chutar esse negócio aqui é pra baixo, com certeza. A gente vai ter que explodir algum lote lá embaixo, hein? Nada a ver. Pera aí, vamos descer aqui antes de mais nada. Sobe, tio. Rápido! Ei. Beleza, rapaziada. Não me parece que tem nada aqui, viu? Além dessa portinha mágica. Paz, que eu saiba, não. Tranquilo, voltando a ação, hein. <risos> ó, tem algo pra queimar aqui. <risos> oh meu Deus. Rapaziada, me queimei. Ô, <risos> oh, jogo, pra que fazer isso, jogo? Pra que fazer isso comigo? É por causa de gente ficar Beleza. se esnobando da vida e da gente. Acho que era isso mesmo, tio. Atravessando a pontezinha, ó. Já encontramos mais itens aqui. Relembrando... Podemos fazer munições, hein, tio? Como é que é o negócio mesmo? Ó, oh, de choque. Rapaziada, acho que a explosiva é mais legal, hein? O Caverninha curto explodir os caras. Ó, oh, ó, oh, beleza. Já temos altas munições. O quê? Isso! Tô, tô bem. Rapaziada, tá rolando uma bomba ali e o Caverninha não vai resistir, tio. Ele vai, ele vai querer pegar ela. É no meio do nada, sério, cara? Sério, cara? Alcança ali. Oh! Ai, rapaziada <risos> Vamos indo, tio enquanto, enquanto tiver sobrevivido, tá de boa Beleza, caixinha vazia É o que sobrou, tio Oh my god Não, tio não. Isso O quê? Oh, oh. oh meu Deus Ah, escopeta! Rapaziada, escoprenta Beleza Oh! Rapaziada, errei uh -oh. Corre, tio Mas oh. eu tô vendo nada, tio E aí? Rapaziada Ô oh, meu caos O que? Ele segue? Rapaziada, ele sabe nadar, não é igual a não ah, Aí vai dois, tio, aí vai, vai dois, beleza Pega a minha, tio, pica zóio. Ó. Oh. O que? Seu barriga oh, eles são altamente bravos, hein? <risos> Rapaziada, bico o barril ali. Bico o barril, eles vão vir. Ô, uh -huh. oh, barril de bosta! <risos> <risos> é bom, <risos> agora. <hein? risos> o que não atirou por quê? Ô, oh, jogo pilantra! Rapaziada, é agora. Vou pegar todos esses votos. Pai, eu não tô vendo nada. Cadê esses. O quê? Olha o tanto de milantra! Ah, vocês vai cair, hein, seus vlogs? Rapaziada, não sobem aqui não, hein? Oh! Ah, ah, ah. O quê? Peraí! Rapaz, eu tô vendo bem os caras tá jogando um ao outro. Ah, seu barrinho, aí você vai levar aí, dentro da sua pofança francesco! O quê? Oh meu Deus! Eles são espertos, John, calculistas. Rapaziada, vão, vão, vão de boa aqui, hein? Ó, ó, ó, armadilha. Pega a armadilha, vai! Rapaziada Oh, oh, pega eles O que? Tá caindo em mim? Rapaziada, eu atirei, atirei sem querer, hein Ah, seu Loki Oh, meu Deus Tava errando tudo, por quê? Ô, oh, jogo, peraí, você tá mentindo, hein, jogo Escopeta! Ô, oh, jogo, peraí Ai, trancaram Trancaram coiche! Rapaziada É agora, tio Bica Ai, seringa, cai no bolso Ô, oh, tio, anda Beleza Rapaziada, ó, carrega. Isso. Rapaziada, onde é que estão esses Loki? Ai. Tem muito. Ah, oh, meu Deus, joga pilotra mesmo. Rapaziada, sobrou só o Virotex aqui. Rapaziada, e aí? Sobe, tio. Beleza, pegamos um arpão mágico. Cadê os Loki? Rapaziada, tem que pegar todo mundo, hein? Vou pegar todo mundo, pelo amor de Deus! Rapaziada, ó, sincronizado, hein? Esse cara tá profissional! Rapaziada, quando tiver aqui em cima, os caras não morrem! Eles. Eles... morrem! <risos> morre. Sem munição, e aí? Pega uma aí! Pega qualquer uma, tio. Rapaziada, estou cercado, molestado. Eu acabou munição de tudo. vale isso, jogo! Munição de tudo acabada. Tranquilo, ó. Zóia 1. Um. Rapaziada, zoei foi 2. Beleza, aqui em cima tem munição, hein, tio. Ah, beleza, vou pegar. É um por vez. Vai ter que zoiar. Se não zoiar, não mata esses caras. Eles são treinados. Beleza, ó, oh, dentro dos olhos O cara tá vivo ainda, só, só pra te avisar Peraí, tio, peraí Mais ou menos assim Rapaziada, falta pouco O jogo é pilantra Estou trancado Mas o quê? Ele nada oh meu Deus Ô oh, jogo ó oh, aí, aí você vai marcar, hein Aqui eu sei como que é fútil, dentro da água Aqui quem manda sou eu, eu bato soco, tio. Rapaziada, pelo amor de Deus, hein nossa senhora! Oh. Rapaziada, acabou toda a munição, acabou a vida. Acabou tudo, tio. Está tudo acabado. Rapaziada, eu acho que eu não visitei esse local aqui, hein? Oh meu Deus do céu. V vamos subir aqui? <risos> Depois de, de, desse episódio esteletal. Vamos contemplar se tem uns itens aqui, hein? Pelo amor de Deus. Não tem nada. Por quê? Vou te explicar por quê. Por joga é, Tô calmo. Tranquilo, rapaziada. A porta simplesmente abriu. Vamos checá-la na moral. Eu estou me perguntando. Olha, o gel verde. Rapaziada, tem gel verde espalhado pela casa, hein. Ó, munição aqui. Os caras deixam, mas tá tudo submarino, tio. Quem que vai achar essas coisas submarinas? João Paulo. Me diz. Ó, seringa. Pô, meu, Vou começar a pesquisar essa água aqui, hein. Rapaziada, eu estou, até agora, matutando, pensando, tentando desvendar como que os zumbizinhos são tão aquáticos assim, tipo. Contrariado ao Resident Evil, que os zumbis simplesmente não querem nem molhar os seus pezinhos. Aqui os caras são altamente natatórios, tio. Você caiu na água. É um presente pros caras. Beleza, rapaziada. Vamos chegar até a porta ali, que o tá meio perdido aqui. Como é que é o negócio? Pare! Parei, pare! Temos esse local aqui. Mas... É por aqui. Tem que subir em um desses containers aqui. É isso aqui mesmo, caverna. Beleza. Rapaziada, o caverna está altamente curioso para saber o que tem depois daquela porta ali. Será que tem como fazer um cajados mágico aqui? É o quê? Ó, tem 19, tio. Como que é o negócio? Rapaziada, eu construí um monte de coisa ali. Tem como construir de fogo, da explosão. Oh, manda, manda Rapaziada, tinha como fazer uns virotes aí O cabernet tava marcando Mas Tá de boa mesmo assim Rapaziada, abre essa porta e vamos, vamos ver o que, que tem Beleza Rapaziada, primeiras impressões, uma maca Barulhos Vamos ficar esperto tem uns cara invisível agora Pra ajudar o game, hein, pra ficar mais massa Tem cara invisível também Beleza, uma portinha. Rapaziada, esse jogo ele abre quase todas as portas, hein? O teve esteve pensando nisso. É importante vasculhar, hein? Rapaziada, deixa eu ver um carinha ali. Antes de ir, secamente no cara. Carrega a munição. Ó. E aí? Já? Tá valendo? Fala que tá valendo, não. Pa -pa -ca -ca -ca -ca. É do 2! O que? Ela teleporta também! Oh, meu Deus, Ela tô no corredor e vai indo para trás Como é que é o negócio? Rapaziada, ele falou que é melhor sair correndo, hein ela, ela tá patinando, hein Pra onde que eu vou, tio? Rapaziada Vale a ajuda dos universitários Ela tá patinando, hein, tio oh, 180 por hora de patinação O que? Achou! Oh, meu Deus! Pera aí. Ah, ah! Rapaziada. Ah, corre, Corre. É por aqui. Tem que ter um item sagrado aqui. Beleza. Rapaziada, tem nada mais, nada menos que um gel verde. Só isso. Pra onde que eu vou correr, tio? Pra onde? Oh meu Deus, ela é rápida. Sai daí, tio! Oh meu Deus, dei, dei sorte, hein? Rapaziada, tá trincando o rim, ela tá atrás. Ah, oh, meu Deus. Beleza, abriu uma porta aqui. Oh! Rapaziada, acabou, acabou o rim. Ai. Onde? Queima, gel verde. Ela tá atrás ainda. Tem tô um tobogã ali, tem um tobogã. O que? Ela tá pegando. Desce no tobogã, seu Loki. Oh, meu ver aceita a luz, né? Desce o tobogã. Rapaziada, pegou hein? pegou é uma só tio, aí mata ó, queimos lock, pega tudo, pega que dá tempo, vamos conseguir, tio, ah, meu, vamos até conseguir morrer 50 vezes não tem problema, ó, desce o tobogã era só descer ali tio, oh, meu deus do céu tranquilo Rapaziada, é muito, é muito suspeito no meu olho, hein. Rapaziada, ó, ó, é só agachar aqui. Rapaziada, é, tem que pegar os itens. Tem que pegar os itens. Pega o item. Beleza. vaza Ela tá vindo. ó oh, meu Deus, ela tá vindo. Rapaziada, e aí? Tem que agachar, tio. vaza Ó, ó, elevador. É dentro, tio. Tamo dentro. pode tem um corpo desconhecido, não tem problema. Fala vai levantar não tá não, hein? Pelo amor de Deus, hein, tio? Fica tranquilo, dormindo aí, hein? Oh, oh. Beleza, rapaziada. Momento respiração. Ah, esse jogo não é feito para seres humanos. É. Beleza. O quê? Seja macho, hein, tio? Seja macho! Eu ah! oh, estou sendo! Ah! Bicuda, corre! E aí? nem vi, hein? Tá fechando, deu certo. Joe. Eu consegui. Rapaziada, ah, peraí, peraí, aí, rapaziada. Oh meu Deus, é uma maleta grande! Ó, oh, ó, oh. espaço espaçosa. Vamos abrir. Oh. Pensei que era uma bazuca, tio. Uma... Uma bala. <risos> Vamos continuar. <risos> Fazer o quê? Fazer o que João Pilantra? Ó, oh, ó. Oh. Fazer uma, uma maleta daquele tamanho para ter uma bala dentro, tio. Tinha uma caixa de bala. Dentro da caixa de bala tinha uma bala. Tô bem. Altamente tranquilo. Pode é, peraí. O okay. quê? Ah... Peraí, tchuzinho. Não. Já! Rapaziada, será que eu tenho que atirar? Atira, hein? Eu tô armado, tio. Ah, Pera Ele não respeita não, hein? Não, respeita! Não respeita! Mas ele não respeita. Onde? Está quebrando tudo! Oh meu Deus! Mais ou menos, os dois ombro partido no meio. Mas... Tamo vivo. Rapaziada, capítulo 4. Rapaziada, o que que acontece? Chegamos no final do episódio... Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá altamente suspenso, gente, vamos se ligar. Sai de um bicudo, já cai rolando nas paredes com um monstro atrás que teleporta quando ele não é invisível e quando não tem o seu barriga cobrando aluguel, tá altamente sinistro, rapaziada. Rapaziada, quem quiser contribuir com o canal compartilhando o vídeo no Facebook, vai ser mais do que bom, hein. Caverninha vai curtir, vamos expandir a nossa caverna com a ajuda de cada um de vocês. Rapaziada, espero que vocês estejam bem. E te vejo na próxima.